Cápsula da morte. A Suíça aprova o uso de podes de suicídio assistido recentemente. A empresa Exit Internacional recebeu aprovação legal para que sua cápsula de suicídio assistido possa ser operada na Suíça. Sarco, como é chamado o caixão que é feito por impressora 3D, trouxe à tona o debate a respeito se uma pessoa pode ou não dar fim à vida de maneira judicialmente legal. Apesar de se tratar de um tema polêmico, Países como a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha têm adotado a prática da eutanásia e o suicídio assistido, mesmo que com algumas restrições. Os casos mais comuns são os de pacientes em estado terminal ou com doenças incuráveis recorrerem a esses métodos. Porém, tudo depende unicamente do caso, variando entre os países. Com a Bélgica liderando com uma das nações mais liberais nesse quesito, para elucidar o funcionamento dos casos mais comuns no suicídio assistido com a presença do profissional médico são receitados ao paciente medicamentos letais no momento o método mais utilizado é a ingestão de pentobarbital sódico líquido a capsula sarco foi exibida em diversos eventos de arte e design pela europa reprodução existe internacional leis suíças permitem eutanásia voltando à Suíça. No país isso deixou de ser um tabu já há algum tempo, com poucas barreiras legais envolvendo suicídio assistido por médicos. Isso se reflete nos números de casos registrados só no ano passado. Foram cerca de 1,300 suicídios assistidos. Levando isso em consideração, fica fácil compreender o porquê do criador da Sarco, o inventor Dr. Pilipe Nitschik, escolher o país. Apesar do anúncio, a cápsula não estará pronta para uso até 2022, devido à ausência de alguns recursos que serão providenciados com a ajuda de uma organização local. Entre os recursos faltantes, estão uma câmera para comunicação e registro de consentimento do paciente. Mas se você chegou até esse ponto da leitura, certamente deve estar no mínimo curioso, para saber como o invento funciona. Recentemente o inventor cedeu uma entrevista ao site Suicinfo, onde ele explica como a cápsula da morte vai funcionar. A cápsula da morte do sarco é ativada de dentro pela pessoa que pretende morrer e pode ser rebocada e levada para qualquer lugar, como um outdoor idílico no cenário, ou nas instalações de uma organização de suicídio assistido, por exemplo. Segundo o inventor, o dispositivo foi projetado pensando no conforto do usuário. A cápsula está colocada em um equipamento que inundará o interior com nitrogênio Reduzindo rapidamente o nível de oxigênio de 21% para 1% em cerca de 30 segundos, disse Nietzsche que a Suicinfo. A pessoa vai ser jipe e sentir um pouco desorientada e pode ser jipe e sentir um pouco eufórica antes de perder a consciência. A morte ocorre por meio de hipóxia e hipocapnia, privação de oxigênio e dióxido de, de carbono, respectivamente. Não há pânico, nem sensação de asfixia. Ainda durante esta entrevista, Nietzsche Schick ressaltou que a Exit Internacional já planeja formas de que o processo no futuro não precise de um médico presente para a revisão psiquiátrica do paciente, mas sim que a triagem seja realizada por meio de uma inteligência artificial. Nosso objetivo é desenvolver um sistema de triagem de inteligência artificial, para estabelecer a capacidade mental da pessoa, disse Nietzsche que é o site. Naturalmente há muito ceticismo, principalmente por parte dos psiquiatras. Mas nossa ideia conceitual original, é que a pessoa faria um teste online e receberia um código para acessar o SARCO. A cápsula da morte ou somente sarco, sofreu diversos atrasos durante o seu processo devido à pandemia do Covid-19.